Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e você deve estar se perguntando o que, que são essas ferramentas, o que, que é essa moto desmontada. É o seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu vou colocar o protetor de carenagem do modelinho Stunt, tá? Da cor preta. Eu já tinha colocado esse protetor de carenagem da cor vermelha aqui no canal, tá? E agora eu pintei esse mesmo protetor de preto E vou instalar aqui na moto Beleza? Aí eu volto no vídeo para vocês para mostrar Como ficou, eu vou querer saber a sua opinião Se fica mais bonito preto Ou vermelho, vou colocar uma foto Na tela aí Depois que tiver instalado, beleza? E eu já, tá, já desmontei a moto aqui Porque para colocar esse protetor Ele é bem difícil O que, que eu fiz? Eu tirei essa carenagem lateral Essa parte aqui eu também desmontei porque vai precisar para ter acesso para tirar esse parafuso aqui, tá? Tirei os dois parafusos aqui da frente. E do outro lado, eu também tirei meu escapamento. Meu escapamento esportivo, ó. Ele está aqui de canto, tá? Retirei o escapamento. Vou voltar o escapamento original porque a curva não bate com o protetor de carenagem. Se eu colocar protetor, não consigo colocar aquela curva. Então, já desmontei o escape. Beleza? Está todo desmontado aqui. Porque é bem complicado de fazer, sozinho. É bom fazer em dois. E o bom é que a minha moto tem um cavalete central, né? Coloquei um tapetinho pra não arranhar o chão, né? Porque ele arranha. E agora eu vou montar e volto com o vídeo pra vocês. Beleza? Acompanha aí. Então tá aí, rapaziada. Já tá instalado o protetor de carenagem da cor preta, tá? Até ele fica bem discreto na moto. Até eu tirei uma foto da moto. Mal dá pra ver o protetor de carenagem. Mas eu... Da cor preta, o pessoal tinha me falado bastante para esse da cor preta. E realmente, na minha opinião, vou colocar as duas fotos aí, aqui. O que, que você prefere? Protetor de carenagem preto ou prefere na cor vermelha? Vermelha chama bastante atenção, dá bastante destaque para a parte de baixo da moto. Mas preto, parece que nem tem. Para falar a verdade, se você olhar rápido a moto, você nem percebe o protetor de carenagem preto. Olha a moto de frente como que tá. Ficou bonito, rapaziada. Eu gostei. O vocês, que, que vocês acham? Deu bastante trabalho para instalar, tá? É, se você for instalar o protetor de carenagem desse modelinho Stunt, chama alguém para te ajudar, porque dá bastante trabalho. Aí ó, já coloquei o, o escape original, beleza? E é isso, rapaziada. Ficou top. Eu gostei. Depois de fazer uns fazer um vídeos da moto. eu vou postar lá no meu Instagram, diogo011.oficial. Beleza? Vamos meter marcha na titrazona aqui. Tô com uma Tô com um, um item aqui que eu comprei Levando na mão, né? Pra não cair daquele jeitinho E é a marcha na 160 Vou mostrar pra vocês agora a visão de cima Deixa eu fechar a viseira Vou arrumar o retrovisor aqui, né? O Retrovisor já tudo torto Ó, o retrovisor visor tudo torto Ai, rapaziada, ó, Olha como que fica na moto Ó A pintura também que eu tinha pintado Esse protetor de carenagem aqui ele era vermelho né e eu pintei ele com spray preto fosco no spray mesmo pintei na mão rapidinho passei foi uma ou duas camadas e ficou muito boa a pintura eu gostei bastante a tina pegou muito bem tá eu curti que, que vocês acham vocês curtiram também produtor de carenagem aqui ó deixa o carro passar aqui do meu lado pra uma caminhonete ó. Você pilotando com as pernas certinho encaixada na carenagem você nem vê olhando aqui do meu ângulo eu nem consigo ver o protetor de carenagem a não ser que eu for pra frente inclinar pra frente e olhar ou se eu abrir a perna aí sim consegue ver o protetor e o protetor é muito bom né é muito bom em caso de alguma queda até mesmo para você não se machucar porque se a moto for cair em cima da sua perna o protetor vai segurar a moto né então pode evitar até uma queimadura de bater o motor na sua perna, por exemplo é, Ou esmagar a sua perna Dependendo da forma que você cair Protetor de crenagem é muito bom Esse protetor aqui que eu estou utilizando Não é o modelo Stunt Race, tá? É o modelo paralelo Comprei na Shopee, beleza? Pra quem quer Tem interesse em comprar um protetor desse Lá na Shopee é, Eu não tenho o link da onde eu comprei Pra quem vai perguntar, manda o link Não tem o um link, tá? É, procura na Shopee protetor de carenagem Tita 160 que você já vai encontrar esse protetor aí você vê qual que está mais barato qual que, qual que é um vendedor bom para se comprar beleza mas é bom tá aprovado ele só só é difícil na hora de colocar ele e na hora de tirar que como vocês viram no, no início do vídeo tem que desmontar a moto e sozinho é complicado bem complicado mesmo quando eu tinha colocado o protetor vermelho, é, eu tive que levar a moto lá na oficina para conseguir colocar. Esse agora eu consegui, mas é, foi, foi complicado. O parafuso do meio dele, onde passa pelo motor e atravessa a moto, para prender no outro protetor de carenagem, né? Prender um protetor no outro. Ele é bem difícil de colocar sozinho. É bom ter uma pessoa auxiliando. Beleza, rapaziada? Essa é a visão. Que eu quero passar para vocês esse vídeo de hoje. E eu vou querer saber a sua opinião: Deixa o protetor de carenagem preto, volta ele vermelho. Qual que fica mais bonito aí na sua opinião? Ou você acha que a moto fica mais bonita sem protetor de carenagem? Tem, tem gente que prefere a moto original, tem gente que prefere ela toda equipada. A minha tá bem equipada, tem muito equipamento. Ó, só aqui na, na frente do guidão já tem. Pezinho da PCX, manobra da PCX Guidão da cargo Retrovisor da F800 É praticamente outra moto aqui na Na frente, né? Mudei tudo aqui Tem também os Os prendedor de hachi aqui no Nos fios Que eu preciso pintar ele de branco e vermelho para ficar chave E é isso família, tamo junto aí, até o próximo vídeo é marcha da 160. agora que o escapamento original, a moto tá fazendo bem pouco barulho. Dá bastante diferença, mesmo que ela tá sem filtro, pôs escape esportivo. Ó, tamo junto família, até o próximo vídeo.